Tendo problemas para iluminar seu vídeo, equipamento pesado, tutoriais complicados, acessórios sem fim todo o custo? Não se preocupe, estamos aqui para você. Tente usar isso. E sim, é pequeno. Uau. Se livre do equipamento é pesado e começa a filmar. Apresentando o Molus G60. Aperte e ilumine seu assunto com facilidade. Sim, é muito brilhante. Todos os olhos estarão em você. Essa luz colocará você no centro das atenções e faz de você uma estrela. São apenas 300 gramas, o mesmo peso de dois smartphones. É tão leve que você pode prendê-lo em qualquer lugar. Os acessórios também estão disponíveis. Confira essa incrível luz de tecla programável. Absolutamente incrível para streaming. quanto por mais opções, essa luz não brinca em serviço, o seu difusor DOM, um softbox e um adaptador de montagem de bounders. Vamos te ajudar. Economize dinheiro usando seus acessórios bouners. Com o modo ao vivo, pressione apenas uma vez e todas as luzes acendem, permitindo que você crie um home studio altamente eficiente. Cenas de ação complicadas de filmagem noturna externa Apresentamos o MOLO X100 Emparelhado com uma bateria lateral destacável Agora pequenas equipes podem assumir grandes cenas Criatividade não tem limites Pensando em forma compacta em que a luz não pode produzir grandes saídas A tecnologia Dynavox fornece resfriamento e temperatura estável Permitindo uma saída bem de 100 volts. Com o modo música ativado os efeitos de iluminação podem acionados com o som. com 60. Estúdios e. Ação! Use essa luz portátil por um dia inteiro com facilidade. Criar cenas cinematográficas nunca foi tão simples. Ajuste a temperatura de cor e ligue a câmera. Pegue essa luz e coloque-a no seu bolso. Uma luz compacta com uma grande potência. Zio.